Quem é que vai ficar com a tua loja? Então, né, esses dias a gente eu botei um susto. Eu tava num curso, alguém falou assim pra mim, você já pensou como que vai ficar a sua loja daqui 10, daqui 10 anos? Falei, como assim? Falei, não, é pra quem que vai? Quem é que vai ficar com a tua loja? Né, você tá com seus 65 anos, foi ano passado 66. Eu falei, menina, eu nem parei pra pensar, porque eu não vou parar de trabalhar que eu gosto do que eu faço, né? E, né eu falei, Nelson, eu gosto, eu, eu expo, o Nelson hoje lá com o seus... Nelson, onde fez aniversário, né? 74 anos. Mas tá aí muito bem, graças a Deus, né? E, então, eu acho assim, que nós temos ainda... Acho que a minha nossa loja é história, vai fazer parte de Rolândia, né? Com a continuidade dela, eu acredito realmente que a gente pode fazer muita coisa aqui ainda. É, hoje a gama de cliente a Rolândia cresceu muito né hoje Rolândia tem um como vou dizer é gente que vem de fora todo dia chega alguém que na loja que está vindo de fora para Rolândia então a Holândia é uma cidade acolhedora uma cidade que está num ponto estratégico né cidades grandes perto né e uma cidade assim gostosa de viver é, eu acho assim Rolândia assim eu eu não sou rolandense, eu sou de Maringá, né? Eu casei e vim para cá. Já vai fazer 47 anos que eu tô casada aqui. Então, hoje a Rolândia é a minha cidade, né? Dos meus filhos, de meus netos, né? Agora, esse mês passado, que um foi embora, foi para Curitiba, foi pra capital o Michael, né? Sibeli tá em Maringá, que a minha família é Maringá. Mas Rolândia é a minha cidade, hoje, né? Eu realmente gosto, respeito. E acredito realmente que o nosso caminhar aqui vai ser cada vez melhor. É, todos os lados. Né? No, no aperfeiçoamento, no aprendizado, na nossa busca realmente de servir melhor. Né? O servir. Colocar sempre primeiro, na mão, na frente, o servir. Que vai ser realmente bom para o meu cliente. Que né, que a família hoje pede, o que, que eles buscam. Né? Hoje todo mundo, a gente sabe que busca o o chegar né, ao acolhimento, o acolher nosso cliente e oferecer produtos que realmente vai fazer bem, né, deixar o seu lar mais aconchegante, melhor. Sei que a gente tem muito ainda o que fazer, que buscar. Hoje a demanda é maior, é diferente. Né? Na época a gente vendia eletrodoméstico, né? a gente ia para Maringá buscar o id-combi, buscar geladeiras, televisões, essas coisas. Quantas vezes que eu peguei o Combo e parei para Maringá buscar isso, né? E depois foi mudando mesmo hoje a venda, né? Como foi, tudo foi evoluindo, né?